Bom pessoal, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de antes e depois, tá? Então eu já tô gravando aqui a parte do antes. Pra quem me acompanha, já tá até cansado de ver esses cenários, né? Que são cenários que eu uso bastante pra gravar vídeo, né? É, então a gente vai junto com a empresa Que Cola, que eu já gravei o vídeo aqui de recebidos. São parceirão, nosso que parceirão mesmo, porque, gente, tá desde 2016, então é porque o produto é bom, né? Se não fosse bom, eu não estaria aqui. E o produto deles, então, é o que está na parede. Vou tirar, como eu disse, porque eu tive uma infiltração. Está colado ainda, porque eu colei aonde estava soltando, eu dei um pinguinho de super bom de colou, tá, gente? Mas eu também, sabe quando você quer renovar a casa? Gente, tá desde 2016 esse, esse papel. E assim, não descola, eu quero trocar, e assim, você já viu o homem pra trocar as coisas, marido? Só troca quando ou te quebrou ou descolou. E o negócio não descola da parede. Não, descola da parede e eu quero trocar. Porque a gente quer renovar, né? A gente vai chegar no final do ano, tem festa. Então, vamos renovar essa parede aqui. E dessa vez a gente vai renovar essa parede e essa outra parede aqui também, né? Que vão ser dois cenários agora para gravar introduções de vídeo para vocês. Então, vão ter esses dois esses dois pedaços aqui. Geralmente eu gravo só ali naquele canto, né? Gravei algumas fotos aqui, eu tiro fotos aqui, tá vendo? Porque aqui tem a luz ali da porta. Então é bom aqui também, por isso que eu quero fazer outro cenário pra mim fotografar e gravar introduções de vídeo pra vocês. E vai ser papéis de, parede, papéis de paredes diferentes, que eu acho que vai ficar bem bacana, né? Vai mudar um pouco o cenário. Então esse é o antes, eu vou dar um giro pela sala pra vocês verem, porque eu vou mudar algumas coisinhas. Né, tá meio bagunçado, lógico que a gente deixa bagunçado, né? Pra depois arrumar tudo, né? Então, eu vou dar um giro com vocês agora pela sala. Então, aqui você entra, né? Aí, aqui vai ser, já, logo já na entrada, vai ter aqui, olha, tá vendo? Um papel de parede novo. Isso daqui são bolinhas que eu tenho na parede, eu vou tirar todas. E aí, a gente vem pra cá... A turma toda da Pesada só tá faltando uma, tá? Inclusive, olha aqui, né? Ó, este papel de parede é o que nós vamos renovar, trocar. E se você não sabe qual eu vou usar, aguarda aqui no vídeo, porque você já vai ver as estampas lindas que eu vou colocar. E nós vamos fazer o quê? O que, que nós vamos fazer, Vou mostrar aqui uma coisa pra vocês que eu também quero fazer aqui. Deixa eu virar vocês pra baixo. Tá vendo essa mesa? É a mesa que eu uso pra editar vídeo pra vocês. É onde eu trabalho, ela fica aqui na minha sala. O tampo dela é todo preto. Vamos encapar, vamos renovar essa mesa também, tá? Vamos é, deixar ela com cara de papel de parede pra combinar com a sala. Então, também vou mostrar pra vocês eu encapando essa mesa aqui, que vai ficar show de bola, tá? Então, bora começar agora a tirar esse papel... De parede, né? Deixa eu virar vocês. Vou começar a tirar ali as bolinhas, uma por uma. E depois tirar esse papel de parede aí pra começar a colar o outro, tá bom? Então daqui a pouquinho eu volto. Bom, pessoal, então vamos colocar, né? Começar aqui a colocar o papel de parede. Como eu disse, vou colocar sozinha dessa vez. Nem ajuda do marido pra filmar. Eu estou tendo. Então, ó... Se você acha que não dá pra colocar sozinha, dá sim, larga a mão de preguiça aí, porque vou colocar aqui tudo sozinha. Olha o estado que está a minha parede, então esse é o antes da minha parede, tá? É, no caso, o que, que eu fiz na parede? No meu caso, a minha parede é uma parede muito ruim, gente. Então, eu peguei uma espátula e fui raspando ela, saiu um saquinho de mercado... De sujeira da parede, ela tá bem bolorada, então eu ranquei bastante, porque como é uma parede ruim, pra não correr o risco do papel de parede acabar soltando, então eu raspei bem, tá? Por isso que ela tá bem feia, assim, não tem necessidade de pintar. Depois que eu passei a espátula, o que, que eu fiz? Passei um paninho úmido só para tirar o pó, tá? Então é importante você passar, e o paninho úmido, independente se você raspar, lixar ou não a sua parede, Passo o paninho úmido para tirar bem o pozinho dela para grudar bem o papel de parede, tá? Bom, então vamos começar, né, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês, então, como vem o papel de parede, tá? E vamos começar a aplicar ele. Então, olha, ele vem no rolinho assim, tá vendo? Ó, vem presinho aqui, cola da 3M. Então, o que, que a gente vai fazer? Você vai abrir e já vai aplicar ele, tá? Você vai precisar. De uma escada, no meu caso, porque a parede é alta, e da espátula que vem junto com ele. E um estilete para dar acabamento no final. Somente isso, pessoal, tá? Então, eu vou abrir o rolo aqui, vou colocar a escada e vou começar já a colocar o papel de parede. É bem rápido e simples. Então, pessoal, voltei aqui agora com a sala finalizada. Eu não mostrei até o final porque o processo se repete e o vídeo já tinha ficado bem longo, né? Porque eu demoro um pouquinho, mas vocês viram que é super facinho de colocar papel de parede. E vocês viram que eu usei uma fita crepe? Eu ia colocando a fita crepe porque só pra bater, ah, quando você vai juntar o papel de parede... A, a ficar certinho, sabe? Ele não fica todo torto Então eu coloco a fita crepe somente pra isso Mas eu, eu uso a fita crepe porque ela é uma fita que ela não estraga Então por isso que eu usei a fita crepe, né? Então ficou assim Esta parte aqui eu já aproveitei e já montei as coisas de Natal, né? Então esta parte da sala ficou com este papel de parede E agora o outro lado que como vocês viram eu recebi dois papel de parede Aqui, olha, ficou, então, este outro cenário. Então, vão ser dois cenários para mim gravar vídeos agora pra vocês. Esta parte aqui, e ela tem essa divisória no meio da minha sala, tá vendo? É uma parede de tijolinhos. Então, ficou assim, olha. Então, este papel de parede é o meu queridinho, óbvio. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz na porta. Na volta da porta, olha, eu recortei, então... Papel de parede que sobrou, olha isso, e enchi de gatinhos, tá vendo? Ele é muito simples de aplicar, de aplicar, eu coloquei esse quadrinho de gato. Esta outra parede aqui, que é a parede que divide, tá vendo? Também coloquei gatinhos nela, olha, então ficou assim, tá vendo? Ele é muito lindo esse papel de parede, gente, aproveita porque tá tudo em promoção no site da Kecola e é super simples de colocar Coloquei sozinha, olha como que ele fica todo bem acabadinho, tá vendo? E aqui depois, né, aí você vem... Aí nós temos este outro papel de parede, tá vendo? Olha como ele fica super... Ó, ali entre os dois como ficou, tá vendo? Olha, então ficou assim. Gente, eu amei o resultado. Minha árvore, tá? Tá? Vou dar um zoom agora, um... vou, vou virar aqui vocês para vocês verem a sala, como que ela ficou, o resultado... final. Ah, deixa eu mostrar os detalhes. Então, aqui, olha, nesta parede aqui, é, seis rolos de papel de parede deu, tá? E aqui foram dois... foram dois e meio, porque sobrou um pedacinho, tá? E, e tanto que o pedacinho que sobrou dessa parede foi o que eu recortei aqui e colei os gatinhos. Essa daqui sobrou um rolo inteiro, então, o que que eu fiz? Esta parede aqui, lembra que eu tinha pintado? E eu já tinha esse relógio na parede. Olha o que que eu fiz. Eu achava ele muito branco na parede, sabe? Então, eu peguei, recortei um círculo e colei o relógio novamente ali. Também, aí você vira, né? Aqui nós temos o sofá com algumas participações especiais. E aqui, olha, é a mesa que eu trabalho... Olha o que, que eu fiz, eu encapei o vidro com o papel de parede aqui, olha, que sobrou, tá vendo? Olha que bacana. Então, a mesa de trabalho também ficou nova, a gente renovou a mesa de trabalho. E aí, a nossa sala ficou desta forma, tá vendo? Ignorem a poltrona, né? Toda danificada por causa dos gatos. Gente, eu amei aqui o resultado da sala. Gente, olha isso, deixa eu vir aqui, que aí vocês conseguem ver os dois ambientes. Deixa eu colocar aqui. Olha que graça que ficou. Nem parece o mesmo, a mesma sala, né? Parece dois ambientes mesmo. E ela só é dividida. Eu vou erguer aqui, olha. Deixa eu, deixa eu erguer aqui, só pra vocês verem, entenderem aqui. aqui. Ó, e ela só é dividida aqui por essa parede, tá vendo? Porque é uma parede muito grande. Aí tem essa parte do tijolinho e até pro pessoal lá de fora, quando você abre a porta, não vê aqui dentro, né? Então, ficou este o resultado final, eu amei, tá? Os dois papéis de parede. E assim, tá vendo como dá pra todos os gostos, né? O de gato foi eu que escolhi, e este daqui foi meu marido que escolheu. Então, assim, a sala fica um ambiente pra todo mundo agradável, né? Porque não é só eu que fico no ambiente, então é bacana meu marido também escolher. E este foi ele que escolheu, eu amei também, adorei. E este daqui, óbvio, não preciso nem falar de gato, que foi eu que escolhi. Meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, mais uma reforma que eu trago aqui no canal pra vocês, já trouxe a reforma do quarto, agora a reforma da sala, tá bom? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, me deixem joinhas aqui pra mim saber e aí eu trago mais vídeos assim pra vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.